Quando deita, boa noite, querida Ô oh, fala pra mãe Que eu nunca li no livro Que o um espirro fosse um vírus sem curar Vê se me entende Pelo menos uma vez criatura Ô oh, fala pra mãe A mãe que eu fazer algo O sol me encalmado, então deixa a cortina fechada É oh, oh, oh. que a televisão me deixou burro, muito burro demais E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais Ô, oh, filho, fala pra mãe, Que tudo que a antena capta meu coração captura Vê se me entende pelo menos Fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. Oh, oh, oh. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. Oh, oh, oh. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. E eu digo: que fala pra mãe que tudo que a antena capta, meu coração capta.